Carta da oração e vamos complementar. Opa! Está escorregando. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Vamos ver. Carta da fluidez. Virgem, a carta da oração é uma carta que fala de verdades. E de como você está vivendo o momento. Por que não existe... Oração melhor do que estar vivendo a sua verdade e tomando consciência de quem você é. E sacerdotisa tem a ver com essa busca interior, com esse mergulho na sua verdade, porque é mais internamente do que externamente. E junto do Papa... É o momento de unir a sua verdade com o que é tradicional. Com aquilo que você sente e acredita, mesmo que pareça ultrapassado, diferente ou básico demais. O importante é você se sentir conectado com o seu percurso. E pode ter pessoas que estão mais fechadas para si mesmas e abertas para o mundo. De modo que espera que as situações externas o preencham. O que nunca vai acontecer, mas podem funcionar muito bem o interno com o externo se for trabalhados juntos. Fluidez Abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada, crescimento e atualização absoluta do seu sonho. Quanto mais você puder habitar no sentimento de abundância, mais abundantemente seu sonho se manifestará. Ou seja, é estar no fluxo natural da vida, então solta tudo aquilo que está ao contrário disso, para que você se expanda cada vez mais na vida, tá bom? Gratidão.